Chegou o GTA V. Olha só que da hora, mano. Desenvolvido pelos criadores da série GTA, o estúdio Rockstar North, GTA V. É o maior e mais ambicioso episódio já feito. Situado na intrigante cidade de Los Santos e seus arredores, GTA V apresenta a você um mundo de uma dimensão e de detalhes nunca vistos, desde picos, de montanhas até as profundezas do oceano. Com uma nova visão de liberdade em mundo aberto, jogabilidade com missões e diversos modos online, GTA V é focado na eterna busca, pelo dólar em uma releitura moderna do sul da Califórnia. Este game está disponível na loja da Magazine Luiza, na descrição deste vídeo acesse a loja e veja como, comprar este game que já é a coqueluche do momento, não perca tempo e acesse agora a Magazine Luiza, se você gostou do vídeo dê um like inscreva se no canal e nos ajude a crescer. Acesse a loja no link da descrição do vídeo. E boa diversão!